Fala, cambada! Beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Salmo Souza. E eu sou Melo E eu sou Victor Jones. Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast Animes. Animes. Cambada, hoje vamos falar sobre as armas ancestrais e todos os fatos mencionados sobre elas até o momento. São elas, Pluton, Poseidon e Uranus. Eu irei iniciar, pois eu começarei falando sobre Poseidon, afinal de contas é a arma ancestral que mais fatos foi mostrados sobre ela até o momento. A primeira menção sobre Poseidon foi em Skypiea, quando Nico Robin leu o Poneglifo. Depois disso, só veio ser mencionada novamente na Ilha dos Tritões, quando descobrimos que Poseidon, na verdade, era uma antiga princesa sereia que tinha capacidade de controlar os reis dos mares, criaturas essas que tinham o poder de afundar ilhas inteiras e, a propósito, arrancou o braço de um Yonkou. <risos> Continuando, a atual princesa sereia, Shirahoshi herdou... O mesmo poder da antiga princesa sereia. E por isso, hoje, ela herdou o título de Poseidon. Então, todos esses, no momento, são os fatos informados sobre Poseidon. Partiremos agora para Pluton. Galera, Pluton, assim como os seus irmãos, é uma arma ancestral que também leva o nome de três deuses da mitologia greco-romana. Pluto ele é um navio de guerra e foi mencionado pela primeira vez na saga de Alabasta quando o Crocodile questiona a Nefertari Cobra sobre seu paradeiro para quem não sabe quem é o Nefertari Cobra é esse carinha que apareceu logo aqui que também é o pai da Vivi foi dito que na tumba da família real em Alabasta tinha um poder que falava todas as informações sobre a arma Pluton, inclusive a sua localização porém, depois da, da luta entre Lance e Crocodile a tumba desabou, ficando este ponegrifo soterrado mais tarde, essa arma voltou a ser mencionada na saga de Water 7, quando foi revelado que durante o século perdido, naquela ilha foi criada a primeira Pluton, tendo as suas plantas sido parada de geração em geração entre os engenheiros navais de Water 7 o mais antigo que nos é mostrado é Tom que também construiu o Oro Jackson o navio de Gold Roger e o primeiro navio mencionado, mostrado no caso a chegar em Lough Tale. quando Tom estava para ser preso ele confiou as plantas para seus dois aprendizes Iceberg e Cut Flan. todavia quando a CP9 Chegou para o t Bem como Frank Que é o Cut Flame, Sofreu um acidente E foi presumido morto Esse bug entregou para Frank Alguns anos depois As plantas de Pluton Confiando a ele Dizendo para ele não usar mais o nome Cut Flame E ficar apenas com a perda de Frank Tanto para sair da ilha Só que Frank se recusou a sair da ilha Como vocês devem ter percebido De toda sorte Foi mostrado que Frank Destruiu as plantas só que não sei antes memorizá-las E um fato interessante sobre Pluton, que já foi dito É que assim como Poseidon, ele também tem poder para destruir uma ilha E esses são os fatos até agora que temos sobre Pluton Agora nós vamos para Uranus A Uranus ela foi mencionada na Ilha dos Tritões Quando Robin conversava com Netuno e ele, ele foi mencionado que existiam as três armas ancestrais Duas delas que já conhecíamos E foi mencionada também Uranus Só que é, não temos mais outras informações sobre Uranus Ela é a única das três armas que ainda não foi mostrado nem sua forma e nem seus poderes Porém, nós podemos ter uma base pelo nome do deus que era leva, Uranus, que é um deus dos céus. Ele controla a atmosfera, ele vive no céu. Galera, é isso mesmo que foi até o momento mencionado. Pluton, Poseidon e Uranus. O que acontece? Não iremos deixar esse vídeo muito longo. Então nós iremos explicar em um debate... Tudo o que encontramos e teorias iremos fazer no próximo vídeo. Então, não perca, se inscreva, curta e compartilhe. E isso chama os amigos, ativem o sininho, porque iremos fazer o vídeo agora no próximo debate falando sobre isso. Beleza? Se uma alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu deixarei de para vocês uma coisa bem importante que talvez tenha passado despercebida. Evite a possibilidade de que tanto público... Enquanto anos já apareceu na obra e ninguém percebeu. Se liga nos próximos vídeos para ver as melhores teorias sobre as armas ancestrais de One Piece. Galera, ficamos por aqui. Um abraço. Fica com Deus.